Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um workshop da Rua direto. Eu sou a Joana e hoje vamos aprender a dar um toque de personalidade à nossa casa com um material antiquíssimo e que nunca passa de moda, que é o papel de parede. Já existem muitas cores, muitos feitios, todos os anos há coleções novas e com as ferramentas disponíveis hoje em dia é facilíssimo de aplicar, tão fácil como pintar uma parede. É isso que vamos descobrir hoje com a nossa convidada. Ela começou a fazer demonstração de papel de parede em paralelo com a faculdade e entretanto apaixonou-se por essa missão e está aqui conosco hoje. Ela é super simpática e tem um nome só se dá a pessoas extraordinárias, é a Joana Fernandes. Olá, olá Joana. Olá Joana, bem bem, tudo, bem? tudo bem? Isto já é a tua segunda casa, porque tu já Sim, conheces aqui isto. Sim, eu passo aqui, aqui a vida, é é? Quem só queres isto? Sim. Vou começar por te perguntar, Sim. normalmente quando tu, tu lidas com muitas pessoas que nunca aplicaram papel de parede... A maioria das pessoas nunca aplicaram. Nunca aplicaram. Qual é que a principal razão pela qual elas não se metem nesta aventura. Porque que elas têm mais que receio que aconteça quando... Eu acho que, que o maior papel. medo, assim, no geral, das pessoas costuma ser ai ah, eu não consigo, que os desenhos casem. É sempre. Okay. Ah, não consigo, é impossível. Depois começam a perceber que é fácil e não há problema nenhum, mas é o maior problema das pessoas, okay. assim, na Não é assim tão complicado, porque as pessoas têm muita tendência a pensar que quando colam a folha já não há nada a fazer e, na Sim. verdade... Há muito tempo sim, de, de é trabalho isso. com o papel e que vamos descobrir. Exato, é isso que vamos Exato, descobrir: é que, agora, que, vamos descobrir que o papel desliza na parede e funciona muito bem. Ok, sim senhora. Então vamos começar por saber que tipo de papéis é que há no Romerlin e como é que escolhemos o papel. Exatamente. Certo? Então, nós quando pensamos em aplicar papel de parede, qual é a primeira coisa que achas que temos que fazer? Temos que escolher o papel, se ah, calhar. Okay, papel, ou então sim. pensar em que área da nossa casa é que vamos pôr o papel para termos assim mais ou menos a ideia. O problema é que quando chegamos aqui ao corredor do papel de parede, o que é que encontramos? Imenso. Para... Imensos papéis e com padrões e lisos e tudo mais. Com cunhas e com Exato, os Exatamente. Exatamente. Okay. E, portanto, eu diria que para começar bem, começar com o pé direito a aplicar o papel de parede, é aprendermos a escolher o papel e percebermos que, aqui na Le encontramos dois tipos de papel de parede. Okay. E, portanto, quais são estes tipos? o vinílico e o tecido-não-tecido, tecido, o TNT, assim, para simplificarmos aqui um bocadinho. Okay. E, portanto, quando nós entramos no corredor, vamos ter uh, diversas legendas. E, nessas legendas, podemos ter dois... vamos começar por dois símbolos diferentes. Podemos ter, assim, um género de uma parede com uma trincha, ou seja, imaginemos, vamos ter isto uhum. na legenda, ou podemos ter assim um género de sapato do aladino, assim uma, uma, cor, uma curvinha okay. e uma trincha igualmente a, a, a apontar. Lado. Portanto, quando temos uma parede e uma trincha, uh, temos o papel TNT tecido não tecido. E já vamos, okay. já vamos aprofundar aqui esta, esta dinâmica, okay. digamos assim. Quando temos um sapatinho de aladino, significa representa que estamos, o papel. Representa, representa o papel, verdade. exatamente. Significa que vamos aplicar a cola no papel, porque o papel, como está em rolo, quando o desenrolamos, portanto, vai fazer aquela é assim curvinha o exatamente, e vamos aplicar a cola no papel. Vamos começar, talvez, por explicar o que é que é o papel vinílico. Portanto, O papel vinílico será talvez, como tu disseste ao início, isto do papel de parede é antiquíssimo, não é? Portanto, Isso será talvez o mais antigo. Isto porquê? Quando nós pensamos na aplicação de papel de parede, pensamos em todo um filme. E cai o papel cheio de cola em cima de nós, Exatamente. e é uma chatice, e não conseguimos, e, não e temos direito, que pôr no chão tudo, tudo direitinho, tudo. e é uma chatice. Isto é o papel vinílico, apresentei muito bem, mas pronto. <risos> okay. E portanto, o papel vinílico, a aplicação faz-se da seguinte forma, nós aplicamos a cola no papel, aguardamos assim mais ou menos 10 minutinhos, depois aplicamos a cola na parede e aquilo faz assim, tipo cola contactual, okay. não é? Mas é só para termos aqui mais ou menos uma ideia. Okay. portanto assim muito basicamente é isto que é o papel de vinílio. depois temos o papel TNT o papel TNT que consegue vamos perceber, perceber para mostrar o para se perceber a diferença Não sei do, se consegue perceber. olha Ainda aqui estudo, temos dá aqui, para aqui um sim bocadinho. dá para perceber um bocadinho um, o papel vinílico, como eu já disse há pouco portanto a, a aplicação da cola é feita aqui este aqui Ui. é aqui de estalinhas e poríamos a cola aqui a cola na parede e aplicávamos okay. este papel Uh, a aplicação é também um filme como as pessoas pintam na cabeça, porque muitas vezes as pessoas vêm só com a ideia deste papel vinilico e, e não conhecem não o conhece resto. É mesmo, vou rasgar com a licença, é mesmo assim como se fosse uma folha A4 daquelas é que, que nós escrevemos. Sim, é okay. mesmo um papel. Uh, e, sei, e nós não rasgamos, sei se ver bem. não sei se consegue ver E nós rasgamos e é como se tivéssemos mesmo aqui uma folha de papel normalíssima. Portanto, okay. o que é que isso significa? Sempre que se aplica cola neste tipo de papel. Um, ou num papel qualquer, mesmo que fosse uma folha qualquer, o papel fica mais úmido, não é? Fica mais frágil, mais frágil. e é mais fácil de, acontecer... rasgar. Exato, de rasgar e da aplicação não ficar tão perfeita. Portanto, o vinílico tem Mas, aqui... também o vinílico já é uma coisa que começa a desaparecer agora um bocadinho. Sim, bom, talvez. Se, se formos ao, ao corredor, se calhar vamos encontrar menos tente, e, sim, e menos padrões atuais e as populações acho que já vêm mais contentes. Portanto, o vinílico para, para já... Para facilitar claro, porque senão não poderia estarmos aqui a explicar exatamente. se fosse difícil. Okay. Pronto, e portanto temos aqui uh, a introdução vinil. ao vinílico, digamos. Já vamos, porque isto é, temos muito mais coisas a dizer sobre o papel, temos mas eu consigo começar um de okay. Exato. Pronto, depois o papel TNT, que vou relembrar, que isto é muito importante, que a legenda que encontramos Sim. é uma parede e uma trincha. Porquê? Porque a cola, e já vamos às colas que temos, é dada diretamente na parede. parede. E portanto não temos aquele passo intermédio tá de colocar no papel e depois lá está, cai o papel em cima de nós e fica cola em todo lado e é uma chatice. Temos aqui uh, também um papel TNT que, pronto, não conseguimos tocar, não é? Eu consigo, vocês não, mas pronto, vamos mas é aqui tentar. Um, e quando rasgamos este papel, eu acho que não dá bem para perceber, mas Tem temos pinhos. assim, assim tipo uma fibra e, portanto, o que é que isto significa? Vou recordar que este papel é TNT, tecido, não tecido, portanto, podemos pensar nele como? um tecido, uma de tecido, sim, um papel a... que se comporta como um tecido, porquê? Quando nós aplicamos a cola na parede, uhum. também temos que ter atenção que não se aplica a cola no papel, é só na parede, volta a reforçar, okay. quando aplicamos a cola e o papel na parede, o papel não vai ficar tão úmido. E, portanto, como não fica tão úmido, temos maior facilidade é em trabalhar com ele, Há nomeadamente, por exemplo, temos aqui uma porta, os cantos, temos aqui uh, os rodapés, temos as stancas e tudo isso, e é mais fácil de moldar sem que rasguemos, porque okay. o papel fica menos úmido. Pronto. Então, isto foi assim a iniciação à legenda do, do papel okay. de parede. Os dois papéis que há são estes. Os dois okay. papéis que há são estes, exatamente. Depois, um, nas legendas do papel podemos encontrar outras coisas. A mais relevante, na minha opinião, é esta. Mas no papel podemos encontrar também ondinhas, que significa o quão um, resistente à água o papel pode ser. Temos de uma hum. a três ondinhas, portanto, pela lógica, quanto mais ondinhas, mais resistente é o papel. Okay. Um, e depois temos diversas legendas. É uma limpeza, não é? é propriamente sim, sim, para, sim, não é para, para tirar um balde de água assim, ou... Sim, não, não. Okay. Nem ou para, para colocar na, rua, na casa do banho para rua, nem. só para limpar. Para Exatamente, limpar. para limpar, para podermos limpar. Okay. Pois, tipo, é assim: deixo aqui esta nota que é: podemos abrigar papel onde quisermos. Temos é que ter noção com quanto tempo vai durar o papel, portanto, se eu aplicar o papel na rua, não posso esperar milagres, não é? Exato. Se eu aplicar o papel na, na cozinha, assim perto ou de zonas com de água, de água ou na casa de banho, por causa do vapor, também não posso esperar milagres. Okay. Portanto, o que eu costumo dizer aos clientes é podem aplicar, mas não digam que fui eu que aconselhei, porque senão é uma chatice. Ok, se era é um um tudo bem. <risos> Exatamente. Okay. Pronto, continuando aqui na diferenciação entre os papéis. Um, eu já falei da cola, que a cola no vinílico é dada primeiro no papel. Não e depois na parede, e que faz tipo cola contacto, e no TNT a soldada no papel. Na mas parede. será que é a mesma soldada na parede? Exato, o TNT a soldada na parede. Uh, mas, como podem estar a calcular, a, a cola não vai ser a mesma, portanto temos dois tipos okay. de cola. Vou recorrer aqui, vou começar aqui pelo vinílico, por uma lógica. Temos a cola para vinílico, também não está aqui muito explícito, portanto se escolhermos okay. um papel vinílico com o sapatinho galadinho e a trincha, a cola vai que vamos ter que utilizar essa? vai ser esta. E um, temos aqui a cola do TNT que diz tecido, não tecido. Portanto, mais uma vez, só para não nos esquecermos, esta cola é só dada na parede e esta cola é dada no papel, papel e, na e na parede. parede. pronto okay. a, a cola temos disponível aqui 1,5 uh, kg, um, um estas são de 1,5 um kg e, uhum. e depois temos assim, de dois quilo, dois quilos, não é? de 3,5 três kg, três que são okay. assim para, para aplicações mais generosas, acho que faz mais sentido termos okay. esta... Temos aqui um, uma, um, um, um recipiente Existe maior, Existe alguma, alguma proporção? Para quanto é que dá mais ou menos um, uma embalagem destas? Uh, esta aqui dá mais ou menos para três rolos, três, três rolos e meio. Okay. E esta aqui para um rolo, um rolo e meio. Portanto, está um bocadinho proporcional à a, okay. a, a, a quantidade que, que tem o que recipiente. Tem o Exatamente. Recipiente. Okay. Depois, uma questão que também perguntam bastante é... Ok, eu comprei a minha cola, mas não utilizei todo Quanto tempo, mais ou menos, é que ela vai durar? Ela dura mais ou menos assim um aninho bem guardada. Uhum. E o que é que eu digo bem guardada? Por exemplo, um truque. Selada. é uh, Exatamente. É, nós abrimos a cola, não é? Usamos tudo bem. Depois de acabar de utilizar, limpamos tudo muito bem. Pomos uma película aderente, fechamos e, à partida, obviamente que ela não vai estar igual a como, uhum. a como quando nós comprámos, mas vai é como na a tinta, mesma. Sim. Exato, é como a tinta, exatamente. Vamos conseguir na mesma utilizar e a aplicação vai ser perfeita uh, na mesma. Ok. Pronto. Continuando então aqui. Eu ia-te perguntar então, já agora, quando, que é uma outra questão também quando vamos comprar o papel de parede, é a quantidade sim, de papel que temos comprado. que comprar. temos, sim. Isso é, isso é uma questão que é um bocadinho complicada de, de responder às vezes. Porquê? Obviamente que nós temos que ter, primeiro que tudo, noção da área onde vamos aplicar. Ou seja, devemos medir e saber os metros quadrados onde vamos aplicar. No entanto, uma coisa que temos que ter sempre em mente é que os papéis são todos diferentes. Porquê? Principalmente os papéis com padrões. Porque os papéis com padrões vão ter acertos. acertos. O tal medo que as pessoas têm. O que é um, têm... um acerto, Joana. O que é um acerto? O que é um acerto? Ou seja, um papel. Nós já, Exato, nós já vamos ver na prática que é um bocadinho mais fácil, mas o que é, que é um acerto? Um papel com padrão tem um desenho e esse desenho repete-se repete ao longo do rolo. E portanto, para que nós tenhamos o, o tal desenho certo, não é? Exato. Para que esteja direito, nós às vezes temos que fazer acertos, porque o desenho vai repetindo e. E pronto, e nós estamos a fazer a ou continuação seja, nós não aqui não na parede. Temos aqui uma folha, sim, pegamos e continuamos. Exato, sim, não que que podemos cortar, pré... temos que perceber mais um ou acertos. menos uh, como é que vamos aqui acertar, que mais uma Isso, vez rouba a muito cola muito papel rouba muito papel, uns mais que outros. Portanto, okay. uh, no geral nós devemos saber quantos metros quadrados vamos aplicar. Assim, muito no geral, um rolo de papel dá para um metro e meio. Ou seja, aplicamos aqui e dá mais ou menos para três, okay, três, três, tiras. três tiras. Mas devemos ter sempre a atenção, aquele papel com em pé questão... Normal. Com um pé direito normal. Sim, tivemos um pé direito enorme, altura, vai temos que... exato, exato. Okay. mas Temos que ter mais ou menos a noção da área dos metros quadrados que vamos, em que vamos aplicar, do acerto do papel, mas, okay. mas também podemos perguntar aqui aos nossos profissionais de Le que nos ajudam de certeza. profissionais de mas exato. o rolo normalmente tem 10 metros, mais, Sim, ou, menos, mais ou menos, e a largura um... costuma ser 50 e 52 centímetros. centímetros, centímetros. Portanto, saber sabermos a nossa área quadrada, saber quanto tem o papel, saber quanto é o acerto que vem sempre na legenda e a partir daí ah, o, um... o acerto vem indicado também sim, na sim, legenda, sim, portanto, portanto conseguimos... que... não vem o acerto, mas vem a repetição do desenho, portanto que dá okay. para termos a, a noção do que okay. de quanto vamos gastar. Mas pronto, isso é eu acho que é muito caso a caso e muito, depende muito do desenho que vamos utilizar, porque se tivermos um papel um, sem padrão aí não, não tem nada que enganar, não é? Portanto, é, sempre é só direito, aplicarmos sempre uh, de forma seguida e não, e não temos acerto nenhum. Okay. Depois, já falámos então da colo, já falámos do papel, papel? Outras e, ferramentas Exatamente, que devemos precisar de mais materiais, que não são muitos, temos não se um kit espetacular aqui. Exato. Não são muitos e para além disso há uma coisa fantástica que é, dá para comprarmos logo um kit que tem, que faz uma caminhada quando como se costuma dizer. E portanto, coisas que nós devemos utilizar Devemos não que temos para que tenhamos uma aplicação assim perfeitinha. Portanto, nós devemos ter algo para espalhar a cola, uhum. devemos ter algo para uh, pentear o papel, para garantir que o papel não fica que com é, bolhas, exatamente. que também é uma coisa que já lavamos, uh, devemos ter um bom x e um bom x-alto exato, bem afiado, mas já lavamos. E uh, se utilizarmos um rolo, que eu vou aqui fazer aqui este. Se utilizarmos um rolo, devemos ter algo para escorrer a cola, não é? Quando estamos a retirar a cola do. Temos um baldezinho, daqueles balde. de pintura. Exatamente, um balde de pintura, um uma... com o um escorredor que vem aqui também. Portanto, só falta aqui o balde. Exatamente, só falta aqui o balde, vem. porque aqui temos uh, um rolo. o rolo para a cola, temos a, a, tris, um, a espátula para afagar usar, o papel, é? digamos assim, temos a rede para o rolo e ainda o x -A. E ainda um extra que é o X-A. Portanto, temos aqui um bom kit um para quem quer iniciar no papel de parede. Okay. Em alternativa, sempre, a, isto porque temos sempre várias alternativas, ao rolo e à espátula para alisar o papel, temos sempre uma escova Essa de escova. pentear e uma trincha, que, que, se, pronto, que se conhece, mas esta é uma trincha uma para, para espalhar Atenção, cola. tanto a trincha como o rolo, são para cola, cola, não são para tinta, são coisas diferentes. Exatamente. Portanto, temos que ter isso em mente, que é muito relevante, porque se estamos a aplicar cola, com aqueles pelos da tinta, não vai correr nada bem. Portanto, okay. convém, uma uh... É uma trincha própria que tem, exatamente. Uma... Um... tem uma... Os cerdos são assim mais... As cerdas são mais afastadas. Sim, exatamente. Portanto, convém não, para... não utilizarmos o que temos lá em casa, não é boa ideia. Okay. Pronto. Portanto, é que é tão importante um, um... um x-ato bem afiado? e uma régua ou o que seja para, para cortar para cortar o papel. Então, isto são, pronto, mais, este é mais um material que eu não tinha ainda referido. Os x-atos, afiados, está um bocadinho aqui a par com a régua em condições e não, vai não ser uma régua de plástico. O que acontece com a régua cortar, de plástico? Não? Como temos um ótimo x-ato, vamos cortar e depois é uma chatice. Isto porquê? Quando nós aplicamos o papel na parede, o papel vai chegar aqui ao rodapé e nós obviamente, e vou sublinhar, obviamente não vamos ter o papel à medida. Portanto, o que é que nós vamos sempre fazer? Deixar mais ou menos uns 10 cm este em baixo e uns 5 cm em cima, por exemplo. Okay. E vamos ter que cortar esse extra. Depois isto já se percebe melhor quando aplicarmos o papel. Vamos ter que cortar esse extra. E para cortar esse extra é aqui que entra o x-acto afiaíssimo, impecável e uh, al, uma ferramenta para cortar, pode ser uma régua, pode ser uma espátula, mas al, convém ser algo de, de alumínio, uma, sim. Ou, convém mesmo não ser de plástico. Seja mais resistente. E porquê é que convém é. estar tudo em é. condições impecáveis e sem dentadas? Porque nós aplicámos tão bem o nosso papel e vamos aprender a aplicar tão bem, que depois era uma Exato. chatice, chegarmos ao fim e ficarmos com uma tudo. dentada. Resgamos Exatamente. Não é, se, o nosso sim, se não estiver tiver... afiado, vamos rasgar tudo. Exatamente. E se a nossa e régua e tiver tudo. dentadas, vamos... Vai ficar, não vai ficar direito. Não vai ficar um trabalho portanto, profissional. não podemos descurar estes pequenos pormenores que okay. depois de aplicarmos tão bem, de ficar tão perfeitinho, não faria sentido, não é? Claro que não. Ah, mais vale investir em bom material do Exato. que estar... Sim, até porque depois ficam super fãs de aplicar papel de parede e não vão querer outra coisa. Portanto, convém exatamente. adquirirem já o material para futuras para, aplicações. Para o futuro, exatamente. Para começarem a aplicar nas casas dos outros. Exato. Do mundo, sim, todas. nos amigos, pronto, essas okay. coisas todas. pronto Depois, mais material. Só assim, a como é que temos uma tesoura? Porquê? Porque vamos cortar o papel, já vamos perceber como é que cortamos o papel, como é que fazemos aqui este, este procedimento. Okay. E assim. E a água, água e que... um paninho também dá sempre Sim, para ir... sempre temos água e um paninho úmido. Porquê? Porque vai caindo de cola, vamos limpando, sim, se cair claro. no papel, vamos limpando. Como Vão temos. Limpar sempre, convém limpar, sim. De Porque de depois seca, apesar da cola não ficar, apesar é, daquela é de ficar bassa e tudo mais, convém, convém passar um papel, não custa, um, um pano, paninho. não custa nada e, e o papel aguenta, lá está, porque estamos aqui a falar de, de, de papel TNT, por exemplo, portanto temos -se de passar, limpar. não vai ficar úmido, não vai comprometer a aplicação. Okay. Pronto, a nível de material, acho que estamos mais ou menos aqui... Ok, antes de continuarmos, Juros. eu vou só aproveitar para dizer aos nossos clientes que podem colocar as vossas questões, já sabem, eu já não vou dizer outra vez, vocês sabem que eu estou a contar com isso. Um, Sim. E se calhar íamos começar também por falar sobre a preparação da parede, não é? Exatamente. E onde é que podemos aplicar papel? Sim. Em que superfícies? que, preparação como é que temos que a fazer. parede? Exatamente. Exatamente. Pronto. Eu costumo dizer que o papel de parede pode-se aplicar em qualquer sítio. Calma, já vamos lá, já me okay. vou salvaguardar desta minha afirmação. Mas temos que aplicar em qualquer sítio desde que preparemos a superfície da maneira adequada. Okay. Mesmo a parede precisa de uma preparação. E quando eu digo preparação, é do género imaginemos que vamos aplicar o nosso papel de parede, mas não pintamos a nossa parede. a... nunca pintámos, nunca pintámos a não, nossa parede. novinha. Ainda. Exato. Estou com mesmo bom Exato. Que está ótimo, exatamente. Uh, o que é que vai acontecer? Nós comprámos a nossa cola, a contar pronto já a contar com mais ou menos os três rolos que vamos usar ou o que seja e depois a parede está tão seca, é como a <risos> pele está tão desidratada. Exato. Aplicamos a cola e ela desaparece. Desaparece. E, desaparece. Parede. e portanto okay. convém o quê? Convém pintarmos. e pintar pode ser passar um primário. Não precisa de ser, vá pintar, pintar, mas convém dar assim um tratamentozinho à parede para que a aplicação corra da melhor forma, senão vamos okay. usar o dobro da cola e, e Aplicamos um primário que nós temos aqui, não é? Aplicamos um pode primário. este? Sim, pode, pode. Pronto, que é um, um primário, exemplo de primário. Um este primário dá para imensas é coisas, É universal e é mega fácil para... de, de aplicar, porque há muitas pessoas que optam por papel de parede porque, ah, não sei pintar e agora está-me a dizer que tenho que pôr um primário. Não custa nada, é rapidíssimo. É assim, para qualquer coisa que se faça na parede, normalmente, convém, convém, aplicar, convém aplicar um primário. Um primário. Portanto, Exatamente. Portanto, okay. aqui a parede, que é assim o mais simples, já estava-me esquecer de uma em coisa. Exatamente. minimamente Porque temos a parede em condições que é só passar um primário. Mas, uma coisa que eu costumo dizer é: o papel de parede não é um tapa coisas como é nós água Exatamente. Exato. Não é um tapa buracos, que não é um tapa nada. Portanto, se okay. eu for aplicar por aqui o meu papel de parede numa parede cheia de buracos ou cheia de parafusos ou que não saia, que não esteja esburacado, exatamente. Ou... É, okay. Vai se reparar, nem que seja à sombra. Vai se notar -se Portanto, sempre. Portanto, convém sempre utilizarmos uma massa, que acho que está exatamente. aqui, para tapar os braquinhos, tirar pregos, tirar essas coisas todas, porque senão o papel não vai tapar e vai ficar Qualquer é chato. essa aliança e vai se notar vai -se sempre se no papel notar. e vai deformar o desenho. Portanto, também é muito Exatamente. Vai exatamente. E já que falamos lá. nisso, é leixo. O que, é que será, o que é que será? Selena, como é que... Podemos será? aplicar papel de parede em azulejo? Será <risos> Será? Pronto, azulejos. Primeiro que tudo. Quem quiser mesmo aplicar em cima do azulejo, tem que lixar. E se não se importar com as sombras, como nós estávamos agora a dizer, vão-se ver. Se não se importar com as sombras, que às vezes até fica com o desenho, tudo bem. Tira-se o brilho, não é, para falar assim, para percebermos, tira-se o brilho do azulejo e pode-se aplicar por cima, à cola, sem problema nenhum, corre tudo okay. bem. Vai-se a ver sempre as uniões okay. dos azulejos. A textura, exatamente. Imaginemos que queremos tirar os azulejos, por exemplo, há aqueles olhos que as pessoas têm em casa, que muitas uh, vezes vêm aos outros, por amor de já Deus, foram eu quero moda. tapar. Não, já foram moda, já há foram. tempo, não é? <risos> pronto, e agora sim. temos novidades, pronto. Exato. Um, pronto. pode um, podes tapar, um... estavas a dizer, com, pode, com uma Pode-se tapar, uh, pode tapar uh, as uniões, pode-se uh, fazer o quê? É, Podem sempre tirar os azulejos e parede nova, é isso tudo, mas nós queremos evitar essas confusões. Portanto, podemos então passar, uh, tapar as uniões e podemos ainda, para quem uh, quer mesmo de todo uh, não ter o qualquer o sinal de azulejo ali, temos, não sei se posso essas tirar placas. aqui, não sei se me queres ajudar, não, temos assim umas placas, que há diversas aqui na Loja Merlin, temos estas que são isolantes, vou aqui tirar outra. E temos estas assim em rolo, que são assim um bocadinho mais fininhas, uh, mas que servem perfeitamente também se não quisermos okay. estar a, a pôr umas islãs. É sempre para já a textura do... Exato. Isto é tipo de esferovite e, portanto, tem uma cola própria. Sim, isto traz várias, várias sim, placas. Exato. Tem o, mesmo, tem o mesmo comprimento que as folhas de papel de parede, que são mais ou menos 50 cm. O já tem a largura é do papel de parede. Exatamente. E depois é aplica-se com esta cola, é, é não é? Com a cola. Assim, ui, com a espátulasinha, aplica-se na parede e a cola pode ser dada diretamente uh, nesta superfície e o papel de parede vem então, uh, okay. vem, então depois por cima. Isto Portanto, pode ser útil também para tapar, se nós tivermos buracos, de imagina, de uma, uma tomada que se tirou, alguma coisa antiga, sim. um buraco maior, isto também claro, é Claro, isto é, a, é aquela, aquela solução rápida, que resolve prática tudo. e fácil, que, resolve, que resolve tudo. Okay. Portanto, temos aqui esta solução. Para tapar os nossos agelejos ou paredes assim okay. mais danificadas. Até as paredes que têm aquele gosto de gosto de granulado, as cintas de areia, sim, etc. Os de areia, isto sim, é para não é uma estarmos boa... a ter o trabalho de aplicar mais. dá muito trabalho. Exato, sim, dá um bocadinho de trabalho. E... Estas placas são uma boa e solução E o papel de parede muitas vezes é para simplificar a decoração e vamos estar aqui a fazer todo sim, um, um trabalho antes, não, não, há, não há mesmo necessidade. Ok. Pronto. Depois, mais sítios onde podemos aplicar. Podemos aplicar em madeira, mas temos sempre que lixar. Uh, okay. Temos sempre que lixar, temos sempre que tirar o brilhozinho e depois podemos aplicar a cola direto. Podemos sempre pôr um primário, não é? Mas... Pronto. Mas a cola, agora, ah, a, cola, a cola aguenta, digamos assim, e depois aplicamos o papel e podemos ferrar armários, cómodas, ah, o, que seja, o que seja que quisermos, portas, okay. podemos Na verdade, tudo mesas, que temos em casa com um bom primário se pode forrar com papel. Podemos ferrar o tudo o que quisermos, sem problema nenhum. Okay. Portanto, acho que temos aqui mais ou menos o um material. Que temos querido. aqui outra situação que acho que sim. também é importante falarmos que é, imagina, se uma parede uhum. que esteja. Consumo. Consumo, com fumo. com umidade, aquele humidade, preto, não é? Não, que não a gente a pôr o papel, porque o papel é, é um material orgânico, Mais é ou mesmo, sensível verdade. à umidade. Mais uma vez, o papel não tapa tudo, nem a umidade. Portanto, convém fazermos um tratamento assim prévio e convém... Temos um primário para isso também, já agora vou Sim. aproveitar para pôr aqui. Força. <risos> Temos então, uh, convém fazermos um tratamento prévio e como, como é que podemos fazer esse tratamento prévio? temos aqui uh, o removedor de bolores e fungos uhum. que se aplica super facilmente uh, retira super facilmente uh, os bolores é só aquela umidade aquele deixar... aquele preto que nós vemos tantas vezes uhum. e uh, temos esta versão para a parede não é que aplicamos antes de aplicarmos o papel e temos ainda a versão para tecido que ah, para depois limpar o papel o papel caso porque imaginemos o... caso caso ah, a a sim desin... exatamente a caso tenhamos umidade podemos sempre limpar, isto limpa os tecidos okay. e este aqui é para a, as, parede. A, a parede portanto temos estas duas versões isto é quase para a manutenção isto é o pré é o tratamento. O pré, ok. Vamos por aqui Pronto. para conseguirmos ver. Exato. Olha, eu vou aproveitar há uma senhora que está a perguntar como é que se aplicam Sim. as placas. Sim. Uh, eu vou só explicar muito rapidamente, Placa, novamente. Eu, uh, as placas são, são aplicadas na parede ou na superfície que tiver com esta cola portanto esta cola é espalhada na parede com uma espátula dentada portanto, é só aplicar a cola. E depois as placas é encostar à parede e fixar. Sim, são assim fininhas. São portanto... fininhas, Pronto, é só aplicar, depois constrói a, a estrutura que precisa para a área que vai com o papel. Estas de rolo, vamos cortando o que precisamos. Aqui a diferença é a espessura da, do material e, e o formato só. Mas a fixação é sim, super fácil. Sim. E nos, nos dois podemos aplicar a cola do papel sim, e... depois o... pode levar a cola e, e, e depois passa-se ao processo de, sim, de da Sim, da aplicação do que, do vamos, que vamos aprender agora, okay. de seguida. Sim, senhor. Acho Material, que estamos certinhos? Acho que está tudo assim mais ou menos esquecemos de falar deste produto também, que é para limpar gorduras, é um produto multiusos. Sim. Mas já agora, para além okay. do antifungo, temos também a Robilava para okay. desembordurar as paredes. Pronto. Muito bem. Pronto, então a nível de produtos, temos aqui mais. lembrei me agora do outro produto. Ah. Que é. Uh, imaginemos, aplicamos a o a nosso papel de parede, já sabemos que. Temos uma cola para cada tipo, certo? Portanto, não podemos usar indiscriminadamente as colas, tem que ser cada cola para o seu papel. Okay. Mas imaginemos que aplicámos o nosso papel, ficou muito certinho, mas daqui a uns no anos No dia a seguir... Não, no, no dia não. Não, mas daqui a uns anos salta Aqui assim um eu... bocadinho. Começamos a nós ver assim... Nós nem não é? Assim. Pensar, eu, eu, pelo menos sou eu, assim, eu se vejo lá um defeito, depois só vejo o defeito e é uma chata. Exatamente. Pronto, o que é que nós fazemos? Não precisamos de ir comprar outra vez a cola, não é? Não, okay. Só precisamos de um bocadinho. Temos a cola reparadora, que eu já okay. coloco ali, que vem com um pincelinho que é perfeito para aqueles bocadinhos que levantam ou nas pontas, ou entre as juntas mm -hmm. uh, e tudo mais. É perfeito para, para isso. Ok, portanto, Bom, tenho aqui uma pergunta para ti. Sim. A que está, está a antecipar-se a nós já a perguntar como sim. é que tiramos o papel antigo. Já lavamos. Como é que tiramos o papel antigo? Já lavamos, lá... lá... também temos que aplicar, depois é que ah, retiramos. Mas é fácil. Ah, <risos> e o Sr. Fernando está a perguntar se o papel para cozinhas tem que ser diferente dos outros. Tem? É sim. Nós Pronto. aqui, aqui na não Merlin. Existe papel próprio, com sim. mais resistência para, uhum. para zonas de cozinha. Para zonas as zonas de bem? cozinha. Aqui na Roi Merlin? Sim, é sim, mas eu no geral. O Sr. Fernando perguntou. Foi. Eu acho que sim. Sr. Fernando, eu no geral não recomendo muito a aplicação na cozinha e quando falo na cozinha digo na área útil da cozinha, ou seja, na bancada, perto do fogão, perto da água. Isto porquê? Porque mesmo que seja um papel próprio, digamos assim, a vida útil do assim papel… É muito curta. Não vai ser… Exato. Não, não, acho que não compensa muito a, a aplicação nessa zona. No entanto… As cozinhas têm diversas áreas. Ah, as zonas de, as de, horas... de jantar, portanto, Exatamente, é tão... a zona a mesa, de, refeição. de estar, por exemplo. Aí pode ah, ser... E aí o que é que vai acontecer? O papel, pode comprar qualquer papel, afirmação geral, mas deve ser a atenção que, quando eu falei há pouco das ondinhas... Deve ser um papel que seja muito lavável. Okay, Porquê? Porque a cozinha, por muito que nós limpemos a cozinha, obviamente, e por muito que arrojemos a cozinha e eventuais de eventuais vapores e tudo mais, há sempre gordura. E gordura é uma coisa que nós não conseguimos controlar. Okay. Tal como não conseguimos controlar nas paredes, que às vezes limpamos e reparamos que de facto estava sujo, também não conseguimos controlar no, uh, papel. no papel. Portanto, convém termos essa especial atenção de que, por exemplo, aqui um vinílico se calhar já não faz sentido, vinilico recorde que é o papel que aplicamos a cola no papel e na parede e é aquele que é um bocadinho mais, mais folha mais de, frágil, de papel, é? mais frágil. Portanto, vamos optar okay. por um TNT e devemos optar por um TNT que seja lavável para, para que poder poder possamos uh... passar o pano úmido okay. uh, e, e obviamente não podemos passar lexivas e essas coisas, mas isso é óbvio, mas, não é? Pronto, Só uma é... Questão, uma questão higiênica, não é? Na cozinha sim. nós limpamos com muita frequência, realmente. se for numa zona onde não limpamos com tanta frequência, é, é viável, senão sim. já não é a melhor solução. Exatamente, sim. Pode aplicar, mas sempre com consciência, foi o que eu disse ao início, pode aplicar sempre com consciência que pode não durar tanto tempo, muito menos é. tiver ao pé de um avaluaça. Mas não faz mal, buscar ou... outros papel ao é e troca. Sim, pronto. troca pronto. Também pode Estás sempre a tomar a cozinha, a malgueria. Sim, exato, vão ver que é okay. fácil, então dá para trocar todos os meses. Exatamente. Bom, pronto. temos 15 minutos, portanto, vamos. Estamos aqui a fazer uh, a, aplicação, papel. a aplicação. 15 minutos dá mais, é mais que suficiente é mais para suficiente. o leilão. É tá, Aliás, 15 minutos é o suficiente para furares tudo. Exato, para Nós só não, não vamos ferrar porque está muito porque, calor e. Queremos, queremos responder às, às perguntas exatamente. dos clientes e pronto. Exatamente. Pronto, uh, então. então, vamos começar pela, ah, pelo, pela marcação. Exato. Pois, onde é que nós começamos a pôr o papel? Onde é que começamos a pôr o papel? Primeiro que tu... E a -te roubar. O <risos> pano. O que é que nós dissemos ao início? O papel costuma ter 50 a 52 centímetros mais ou menos de, de largura. E, portanto, nós quando aplicamos, nós vamos aplicar a cola no preto, convém já termos, já termos essa noção. A é claro. Já temos a percepção, mais ou menos, de onde é que vamos aplicar. E, por exemplo, aqui temos uma porta. Temos aqui este belo exemplar, <risos> que é aqui uma falha entre a parede falar. e uh, no intuito de tapar o que é que nós vamos fazer? Vamos medir então os 50 cm e ver mais ou menos onde dá. Este mais ou menos pode ser menos mais ou menos, ou seja, nós podemos medir uh, a parede e efetivamente perceber onde é que estão os 53 cm, se me puderes aqui ajudar. Após, Por exemplo, ah, Posso Ai, vamos passar uma para a outra, espera. Sim, força. Não, eu vou ligar só aqui o nível. Eu acho que ele já está no sítio, porque eu já, já marquei já, já. eu já marquei pronto. com 53 cm. Exatamente. Ah, espera. Exatamente. Aqui está ele, pronto. Está quase lá, pronto, a marquinha Está quase, aqui. quase. Não sei se consegue se a câmera apanha bem. Apanha, pronto. eu marquei já com três extra Exatamente. Para que podermos cortar. Ok. É isso, Joana? Fiz bem? Sim, muito bem, Joana. Pronto, muito, bem. <risos> pronto. então Uh, temos que ter sempre a noção que não vale a pena pôrmos cola na parede toda, se, apesar de a cola ter um hora de tempo aberto. E isso significa que durante uma hora nós podemos andar ali a brincar na parede e vai estar uh -huh. tudo bem e ela não vai, não vai ter secado. Claro que depende muito do clima e, e tudo mais, agora está um bocadinho calor, uh, okay. obviamente que a vai cola acaba por secar mais rápido. Okay. Mas pronto. Um, um, you... Antes de aplicar eu vou só. Vou, para já, primeiro vou pedir à produção. Que me tragam um escadote, por favor, produção, uh, se não se importam, porque eu esqueci-me. Uh, vou só falar do nível, porque estamos aqui a falar como se isto fosse uh, uma coisa simples. Se calhar há muitos clientes lá em casa que não conhecem. Sim. Usamos o nível porque é muito mais simples, porque realmente convém. Quando estamos a trabalhar com papel, que a parede, que, que o desenho encaixe e fique direitinho, não é? porque senão vamos olhar para a parede e que vai estar tudo... Uh, muito feio. A partir da parede está à direita e está tudo bem, partida, mas se não, se não for em Portugal, com as construções do nosso for em Portugal arquiteto, uh, está sempre direitinho. Sim. Pronto. Mas quando não está, que é muito vulgar, nós usamos, fazemos sempre uma marcação de uma linha direita na Sim. parede para começarmos uma linha a aplicação. Que neste caso Pronto. está cá. Exato. E o nível é, é, é simplesmente para nos facilitar o trabalho. Porque e este nível então? Este é nível então, é então com o um tripé, <risos> que é fantástico, portanto o nível <risos> vem numa caixinha destas, nós por acaso até vendemos o conjunto com o tripé, mas o nível já traz uma, um, traz uma pecinha que nós podemos prender a uma prateleira, ou a um banco, a qualquer coisa, para podermos fazer a marcação. É quase como uma câmera, não Ele é? Ele limita logo ali -nos a nossa linhazinha, Pronto, é só pôr a folha, é super Sim. simples. Ok, e portanto, okay. e se tivermos a, a nossa parede torta, o que é que podemos fazer? Indireitar a, -a parede? <risos> Fazer uma obra <risos> é aplicar o papel. Tivemos a nossa parede torta, o que é que fazemos? Já temos aqui a medição, temos aqui a nossa linha direitinha. Esta linha está direita, não é? Porque foi o Miguel que a fez. E começamos a aplicação a partir da nossa linha, em vez de começar no início da parede. Assim, vamos ter sempre uma linha direita e no final, rematamos, digamos assim, okay. uh, aqui no, na, primeira, na primeira tira, que seria a primeira tira, mas como a nossa parede não está à direita, acabou por não ser. Portanto, já temos aqui mais ou menos os básicos. Ok. E agora? O que é que vamos, vamos fazer? Aplicar a obra, é? Vamos e aplicar a cola. Vamos aplicar a cola. porque É um papel TNT que nós vamos aplicar. Exatamente. Não é? Que é, é um maravilhoso papel TNT. Que está aqui. Exatamente. Que é lindo morrer. É muito, muito chique. E então, aqui temos a nossa cola. Eu estou aqui a utilizar uma trincha. E a cola. Joana, Sim. O teu microfone está muito encostado a. Ui. Consegues pô-la mais para cima? Si? Está bom? Okay, acho que assim está bom. Lá. Acho que Pronto. o som estava estranho. Não estava bom. Okay. Como é que aplicamos a cola de forma... Como é que aplicamos a, a cola? Colórea. Então, primeiro que tudo o que temos de ter em mente é que isto não é tinta, é cola. Portanto, se isto não é tinta, não vamos esticar imenso. Okay. também não vamos deixar aqui a cola a escorrer como se não houvesse amanhã. Portanto, o ideal é assim, um meio termo, que eu já vou aqui exemplificar. Perguntam-me sempre o que é que eu faço sem cruzes a cola. É por uma questão de retirar o produto, não é nada, okay. não é nada de especial. Não tem que ser em cruzes. Não tem que ser, é só é uma questão de estilo. <risos> Exato, é porque gostas de fazer isto com muito e, estilo. Exatamente. Claro. <risos> Pronto. Uh, e portanto, devemos aplicar a cola mais ou menos, não sei se consegue ver bem, mas mais ou menos assim, ou seja, nem muita, nem pouca, é suficiente para conseguirmos aplicar o nosso papel e conseguirmos mexer o nosso papel. Nas zonas do rodapé e da senca devemos uhum. reforçar a cola, porquê? Porque é as zonas onde vamos fazer os cortes e as zonas que provavelmente podem levantar, levantar e Levantar mais demais. facilmente. Vamos encher, encher com bastante cola. Exatamente. Vamos só aplicar aqui... Mas não aqui. criar muito... Nós, também como já sabemos, vamos aplicar duas folhas, podemos ir puxando aqui um bocadinho para as juntas. As juntas ah, passamos é um bocadinho pelo... a linha Sim, para... podemos passar um bocadinho porque sabemos que não vamos aplicar só uma folha, portanto está tudo bem. Ok. Acho que vou utilizar aqui os não Pronto. convém também acumular muito, é porque depois no papel nota-se, não é? Exatamente. A a... Estás a sujar o meu chão, chão todo. a o chão, <risos> o medo que limpa assim. Porque, porque depois também no papel nota-se, depois tendemos a limpar até... Andamos a esticar Pronto. e depois às vezes achamos que temos bolhas, não são bolhas não são é são bolhas, isto. é resto de cola. Portanto, convém, convém também termos essa Pensamos sensibilidade. sensibilidade. Okay. Okay. Mas okay. mais uma vez, não esticar demasiado, senão depois o papel não, não se segura em condições e à medida que vai secando... Uh, bom, então ficando com bolhas de falta de cola. E é Depois importante fazer... Ah, desculpa. Essa bolha de falta de cola, era bom que não acontecesse, mas se acontecerem, devemos sempre fumatar isso com aquelas seringas assim fininhas que se vendem na farmácia, uhum. na bolha de falta de cola e injetamos um bocadinho de cola. No... E o inverso também, se tivermos uma bolha de cola que não conseguimos mesmo tirar, retiramos a cola, como aquilo é muito fininho, não se vai, não não se vai ver no o furo, portanto, okay. é tudo bem. Olha, agora esqueci-me o que é que eu tinha ia perguntar. Desculpa, interrompi. -se. Pronto, e agora? Agora não tem que se Agora problema. é uma chatice. Uh, ok, vais espalhar a, prova. a cola. Estou aqui a espalhar a cola. E não convém fazer assim, em. Espalhar a cola por muito sítio, porque ela Sim. tem um tempo de secagem também mais Exatamente. curtinho. Portanto, Sim. vamos fazer por tira. Temos uma hora. Mas, mas mesmo assim é que irmos aplicando. Não, não há necessidade de aplicarmos logo a parede toda. Porque podem não aplicar. Não colados à parede, não é? Mais uma então, vez, eu dou muito muita liberdade. Podem aplicar. Não digam que fui eu que disse. que é Porque eu pedi a produção. <risos> Chegas lá atrás muito alta. Tu és muito alta. <risos> eu sou alta até. Eu chego lá acima. acima. Ah, pois chega. Já viste? É, não há problema nenhum. <risos> ok. Pronto. Pronto. Pronto. E o papel que vamos aplicar é este. Não é? Exatamente. É um, papel... que é um papel muito especial. Sim. que Parámos há pouco quando, quando estávamos aqui. Sim. Que tem que ser todo enrolado novamente, porque pois. ele vem ao contrário. O que acontece às vezes. Sim, há muitos fabricantes que. Enviam o papel Sim. no sentido oposto, para nós sermos obrigados a abrir o papel e a ver se tem algum defeito. Por causa deste, não tem defeito nenhum, está ótimo. Está muito tá bom. Está muito bom. As cores estão viríssimas e está tudo bem. Outra coisa a propósito do papel que também é relevante. Uh, os papéis têm lotes. Estás familiar com isto, não é? Com certeza que há um problema. Uh, e portanto, o que é que acontece? O que é que Convém pode acontecer? Comprar. Convém comprar os papéis que levamos para casa todos do mesmo lote, porque a tonalidade da cor uh, muda de lote pode para lote e eu olho um não um pode não se reparar, mas já me aconteceu, por falta de atenção, estar a aplicar o papel e de repente a terceira tira tem uma cor completamente diferente, porque lote logo diferente. Papel. Um papel e depois, depois apareceu. Exatamente. Né? Portanto, convém confirmarmos uh, e levarmos sempre o mesmo o lote. Os lotes lote são númerozinhos, portanto os números têm que ser todos iguais. Isto está ótimo! Está ótimo. Toma. Pronto, vou tirar daí o balde para não te incomodar. Sim, eu adoro-lhe. Consegues? Passa, sim. Sim, exato. Pronto, só pôr aqui mais um bocadinho. Tá, temos aí cola com furtura na parede. Temos aqui cola mais suficiente. E temos aqui agora, um papel. aplicar o papel. Coisas que podemos fazer. Na minha, na minha ótica, há duas formas de fazer. Podemos cortar, medimos previamente, cortamos isso é uma Portamos maneira. Cortamos com o excesso sempre? Cortamos sempre com 5 cm com... extra em cima, 10 cm extra em baixo. Okay. Uh, ou então, aqui neste caso vamos só aplicar aqui numa parte superior e aqui temos a certeza que não acontece erro. podemos deixar cair a folha do papel. Uh, aqui não vamos ter problemas de sujar o papel e tudo mais, e podemos deixar, deixar cair a folha e depois cortamos o excesso já com o rolo aplicado. Ok. Aqui vai chá. desapareceu um bocadinho. E agora vai chegar lá assim ou vamos Chego! Chego, vês <risos> como eu chego. Pronto, então. ok. Vamos começar daqui, porque vamos assumir que a nossa parede está direita e assim. Ok. Pronto. Um, e então, pronto, ali em cima, aqui não temos uma sanca, mas devemos sempre deixar então os 5 cm do que lado de portar. cima. Exatamente. Aqui em baixo devemos sempre deixar uns 5 a 10 cm, vá, mais ou menos. É isso que eu vou fazer. Ah, eu vou aqui. aproveitar enquanto faz isso para te colocar umas perguntas. Claro, força. Uh, espera aí. Senhor Fernando, eu já respondo aqui um bocadinho a essa pergunta, só para não estarmos aqui a perdermos. Gostava de forrar -os, os leis da casa de banho, dado de ser uma zona que molha. Posso aproveitar essa sugestão? Sim, então. É uma casa de banho, Então agora não vamos saber a resposta. Portanto, vou fazer uma pergunta aberta: okay. que é uma casa de banho social ou é uma casa de banho onde. Tem duche? Exato, ou... tem duche ou é social? social tudo Se for bem. social, tudo bem, pode utilizar esta solução dos azulejos e corre tudo nas maravilhas. Se for uma casa de banho que tenha duche, não é? Que tenha vapores. Vou outra vez repetir, que é, pode aplicar, não vai, a questão é que não vai o, tempo, tempo. A, o tempo útil, a vida do papel de parede, não vai ser muito longa okay. e, portanto, convém em sítios com com vapores, de facto, não, não optar ah, pelo aplicado. papel de parede, okay. pelo menos se quisermos ter durante muito tempo. Ok, enquanto tu vais alisando Sim. o papel, vou pronto. responder também aqui, vamos aqui a senhora Vamos alisar aqui esta escova dor. de pentear ah, vamos usar a escova. e penteamos do meio para as pontas para retirar todo o ar que possamos ter no meio, pronto, para as pontas, não é? Ok. Ah, e, se repararem, o papel TNT, por norma, não faz muitas bolhas, portanto, sim, uh, não, temos, não temos bem o drama das bolhas, claro, que sim, também, perguntaste-me ao início, o maior medo das pessoas, e é também isto, este das bolhas. Ok. Mas, sim. A Dora está a perguntar se é possível aplicar o papel em, em tinta de areia. É se uh, se nivelar se portanto, pode usar a massa, como nós falámos há pouco, Exatamente. uma massa para renovar a parede, para alisar, ou pode usar estas placas? Nós mostrámos há pouco, não sei se já entrou no workshop agora, Sim. Uh, estas placas para forrar para tirar essa textura. De outra forma ante... não pode. Alguns tentes são grossos, mas. Bom, e, depende e consilos, da textura, claro. não é? Mas se for uma areia grossa, um, um, um pipo, uma pipoca ou uma areia de, de exterior, não dá. Uh, e a Alexandra pergunta como é que tiramos a cola que fica no papel junto às juntas. Já vamos ver, não é, Sim. que tu vais aplicar agora? vamos ver. Pronto. Então, então entretanto, a, está... a aplicação, idealmente, se eu comecei aqui da, esquerda para a direita, da direita para a esquerda, deve-se começar da direita para a esquerda. No entanto, nós conseguimos na mesma acertar o desenho, aqui como alinhámos com a porta, também pode ser aqui uma maneira de contornar a porta, é começar aqui do lado da porta. Portanto, vou aplicar mais um bocadinho de cola, assim muito rápido. Podes-me fazer Só uma perguntas enquanto eu e vamos mostrar aqui o acerto e a união das juntas. Ok. Pronto. Aqui, convém fazer alguma pressão para. Aqui sim, convém passarmos uh, uh, a, a escova a de pentear ficar... e pintar, o mesmo na senca, okay. para que, que, que ela se vá moldando e depois o corte quando, uhum. quando secar a cola é mais fácil. Ok. Pronto. E usamos o tu uh, usaste a escova, mas podemos usar também a espátula. Podemos usar também a espátula, claro. A espátula é sempre um bocadinho mais agressiva, não mas mais é como possível. estamos a falar do papel TNT... Ele aguenta. E e é, ela também Eleguente. é de plástico. E, portanto, exatamente. Não, é. sim, não, não vamos é. utilizar uma espátula de, de alumínio. Estás a aplicar seja, cola em cima do papel, mas não é esta a ideia, não é? vamos sim. Ah, exatamente, pronto. <risos> Nós aqui ah, temos um papel. seria remover o papel, Exato. mas agora vamos só para mostrar o acerto. É? Exatamente, exatamente. Pronto, o uh, papel de parede, assim muito rápido, fácil de aplicar e fácil Posso de retirar tirar. também. Portanto, nós temos o removedor do papel que aplicamos, uh, eu, eu digo que podemos aplicar por três secções, aplicamos em cima, aplicamos no meio, aplicamos aqui mais em baixo, uh, ele é assim pulverizador, portanto não tem coisa mais fácil que isto e deixamos a atuar, uh, eventualmente podemos ajudar a companhia e tudo mais e o que é que vai acontecer? Este, papel, este removedor vai penetrar no papel e começa a, uh, começa a descolar e começa o papel a pelar da parede e, portanto, obviamente que temos que ajudar, ele não sai sozinho, era bom, mas ainda okay. não, ainda não chegámos ainda, lá, ainda mas quase, mas quase. A... Okay. Um, e então e facilita bastante porque não temos que estar só com uma espátula a tirar porque isto acaba por de desintegrar a cola okay. que, está, que está na parede. Como aprendemos a colocar bem e a nossa cola vai estar Uh, perfeitamente aplicada, aplicada é super não fácil é? tirar, não é? Sim, super fácil de ah, tirar, não há drama não. nenhum. E a seguir podemos limpar a parede e aplicar novamente outro papel qualquer. Ok. Pronto, isto que eu estou a fazer, de aplicar a cola no papel, não é para fazer em casa, como se costuma <risos> dizer. Portanto, não faço seja, isto em casa, é não só não para mostrarmos como, é que, vamos como fazer é que fazemos como é que fazemos as uniões. E como é que Porque... limpamos, como pergunta a senhora, a senhora como é que Alexandra, que como é que limpamos? Ah, tenho aqui outra pergunta. Sim, se há algum papel indicado para casa de banho, já ouvi falar em papel vinílico. Sim. Maria, existe papel indicado para casa de banho, não creio que seja o vinílico, não sei se há algum vinílico próprio para isso, Sim. mas na Roi Merlin nós não vendemos papéis específicos Sim. para Já começam a aparecer efeito. os papéis uh, para, para, para a casa de banho, ainda é assim uma coisa muito inicial, aqui... mas lá está, temos que ter sempre a noção que é uma casa de banho, Pronto. é o, claro. o que já repetimos. É o, o que dissemos para a cozinha aplica-se um bocadinho, um bocadinho à casa de banho, claro. pela mesma ordem de ideias, por vapores e e tudo mais. Não te quero pronto. apressar, mas temos basicamente um minuto. Portanto, ok, colar então a... pronto, vamos aqui. Vamos fazer o acerto para o que é. fazer o acerto, só aqui um, é um, um, um, um bocadinho de cola. É importante reforçar a cola aqui quando fazemos o acerto. É importante não reforçar a cola, mas é importante uh, ter certeza que a junta está bem unida. E portanto, podemos utilizar um rolinho, tipo um rolinho da, da plasticina. Uhum. E esse rolinho da plasticina, digamos assim, o que é que vai fazer? Vai retirar todo o ar que nós possamos ter. Ok. Um, aqui nesta Para Aqui cola. está a questão do acerto. Exatamente. Não é? Este aqui não tem muito o que saber, porque isto Aliás, repete um, sempre. Repete-se várias vezes. Exatamente. Tá. Portanto, como vem, o papel está a ir super bem, a, a deslizar. A deslizar. Portanto, o que nós estamos a fazer é acertar aqui. Eu, eu costumo fixar um ponto e depois, mais ou menos com Vai esse acertando. ponto, vou acertando com a cola, esta cola ajuda bastante, por exemplo, com as colas que são em pó, que também existem, é um bocadinho mais complicado porque a textura pode não ficar exata. Eu recomendo sempre esta já pronta, uhum. pronta a aplicar. Uh, com as Entretanto, outras já mostraste ficar... a Sr. Alexandra como é que limpas a cola neste Exatamente, limpamos assim. Com um vamos limpando, não é? Pronto. E a ideia é aqui, ou seja, o segredo no acerto é nunca sobrepor o papel. Nunca sobrepor. Nunca se sobrepõe papel, só se junta, daí nós termos juntas e não sobreposições. E pronto, isto foi rapidíssimo, eu disse que num minuto conseguia. E portanto, temos aqui o papel direitinho. Convém, okay. isto pode ser sempre um trabalho de duas pessoas, que uma pessoa aplica e a outra vê mais ou menos está direitinho. Este aqui não teve muita dificuldade e até parece que é um papel difícil, não é? Porque é um padrão assim super cheio e depois uhum. basta fixarmos um ponto e conseguimos okay. aplicar sem okay. qualquer problema. Pronto, okay. vou aqui só cortar. Pronto. E ele pode, um, e... não sei se, se consegue ver, mas ele realmente, se nós puxarmos para a frente e Sim. para trás, ele desliza bastante. Se na... eu de repente reparar que ele não estava direitinho, eu conseguia a voltar. ali ou qualquer coisa, da Exatamente. Aplicar este, mais este cola se é for preciso, podemos de... tirar e voltar a pôr. E Exato, não há problema nenhum. e pôr várias vezes. Exatamente. É Depois, só é para bem terminar, bem. obviamente ah, que... E... Os cortes, como nós falámos, têm que ser feitos. Eu aqui vou fazer assim muito rápido, é, mas... só depois do, do papel secar exatamente Exatamente, eu aqui vou fazer muito rápido, porque não temos tempo, mas em casa devemos esperar, assim eu diria, no mínimo, cortar, no mínimo umas 4 horas, uh, para, secar completamente. para secar completamente e vigiar, digamos assim, se, se está seguro cortar, porque eu agora vou cortar e espero que corra bem, mas o que é que pode acontecer? Isto pode estar úmido e o papel pode vem rasgar. atrás. E mais uma vez, temos uma aplicação perfeita Tá e aí. o que é que depois acontece? Temos uma dentada porque o papel está úmido. Portanto, há três coisas essenciais: é ter uma boa régua, um bom xizado e o papel já está. Sim. O papel não a cola Temos uma espátula também com uma pega, que também ajuda. Eu vou começar aqui da direita para a esquerda. Vou cortar este que foi o que nós aplicámos primeiro, portanto está. Já está mais seco. Exatamente. Vamos aqui ver então, como é que isto coloca. Obrigada. Tá. Não sei se se consegue ver. Um não de dedo. Convém oh, não cortar, não é? Isso dele. <risos> está muito úmido. Aqui está muito úmido. Até é com as duas mãos, é com a esquerda, é com a direita. É <risos> é o que for preciso. pronto Idealmente, é isso é, que nós pá, é queremos que aconteça, fácil. não é? É super fácil. Porquê? Porque o já é bom. E fica perfeitinho. E limpar a cola Exato. outra vez. Vamos limpar de... a cola, se fica bem que, que para tirarmos em... já vai estar seco, portanto não vamos ter okay. aí a cola. Portanto, é fazer isto em baixo e em cima, não é? Na sanca porque deixamos os 5 cm, em baixo deixamos os 5 a 10 okay. e é isso que queremos que aconteça, não é? Okay. Que fica assim perfeitinho. E, e Só uma, uma questão que surge várias vezes, que é Sim. a questão dos interruptores, porque a parede, não, a parede tem muita coisa, exatamente. não é uma parede lisa, era perfeito, Exa era perfeito não perfeito. Temos portas, janelas, exatamente. rodapés, exatamente. e temos interruptores, temos quadros, Exato. há coisas que podemos remover facilmente. Sim, os quadros podemos remover facilmente, e os há interruptores, interruptores. São... <risos> também podemos remover facilmente. Podemos remover facilmente, mas pronto. as pessoas não têm essa noção, exatamente né, Os interruptores não estão colados à parede, já sabias, não é. estão. Então, nós podemos retirar com uma faquinha, ou o que seja, muito facilmente, os o espelho, não é? Que é, nós assim, temos espelho. Isto é um interruptor de Exato. Isto é um miúdo que é o que está na parede Ou e, é, é, efetivamente, não sai, de lá, não, é? não sai. Isto está colado. Isto aqui, mais isto, não é? Uh, é o espelho uh, do interruptor. E é isto que nós tiramos. Com uma faquinha, com um x facilmente Exatamente. retiramos isto. E tiramos isto antes de aplicar sequer a cola. Portanto, tiramos antes. Ao aplicar a cola... Aplicamos a cola normalmente, obviamente. Evitamos por aqui em cima, não é? Mas pôrmos à volta. com Podemos pôr fita de pintor, o que seja. Uh, aplicamos o papel por cima uh, do miolo, não é? Que está enfiado na parede. E na zona uh, onde temos o miolo, fazemos um pequeno X. Eu vou exemplificar aqui. Fizemos assim um X e vamos descobrir novamente o nosso interruptor. Exatamente. E vai estar cá o miolo, muito bem. Cortamos e o excesso. Cortamos o excesso, aqui é este, estes triângulos. E depois podemos Bem. aplicar novamente o nosso espelho e vai ficar perfeitinho como quase se tivéssemos estado a cortar à volta okay. uh, na perfeição. E pronto, não tem mesmo nada que saber. tem nada que saber. <risos> é pronto. super fácil. Ok, havia e muita coisa ainda para, para falar, Sim, porque temos, é um temos mundo. O, uhum. os cantos, temos uma série de coisas. Exatamente. Eu também estava aqui a dar um olhinho para ver se. Faltava perguntar alguma coisa? Não usaste o escadote, mas acho que é importante, é importante. também Sim, nem toda a gente explicar. é alta, não é? E que tem que ser um escadote em condições, porque Sim. a segurança é muito importante. Exatamente, Portanto, é um, e nós um vamos escadote. estar a fazer um trabalho assim meio em desequilíbrio, não é? Um e... escadote seguro. Exatamente. E de preferência, nós temos uns escadotes que têm uma, uma caixa, digamos assim, em Sim. cima, que dá para pôr os materiais. Também é muito prático, estamos Sim. a trabalhar Sim. e temos tudo no escadote. Onde é que deixei a onde é que deixei, não Exato, sei quê. está sim, tudo ali. Dá imenso jeito. Temos mais uma pergunta. Temos mais uma pergunta. Uh, qual é a cola? Só entrei agora. Qual é a, qual cola? É a cola que estamos então, a usar? Nós estamos a usar a cola pronta aplicar da UHU. Esta aqui é do TNT, há dois tipos de papel, como eu já disse, e nós utilizamos o papel TNT, portanto, tecido, não tecido. É cola para papel, tecido, não tecido. Okay. Tem assim e tem uma mais pequenina de 1,5 um kg. Pronto, nós utilizámos esta grande. Estamos temos a usar, aqui toda uma área. Estamos a usar a trincha. Estamos a usar uma trincha, mas podemos usar um Na realidade, parede grande. Em colas, Sim, em áreas maiores, se calhar É super um prático que chega a uma altura em que já Exatamente, já cansa. Mas assim não dá. Aqui Exato. é uma coisinha pequenininha que conseguimos fazer com a trincha. Exatamente. Ah, agora Pronto. temos outra pergunta. Temos outra pergunta. Aproveitem, aproveitem rápido Exato. para fazer as perguntas. <risos> uh, como fazer as esquinas, os cantos? Pois, isso é, tu, isso é tudo uma tese. Essa pergunta é, é, demora me mas Moro, eu, eu um... prometo que respondo. Nós respondemos Bom, até ao final do dia, porque é uma pergunta senhora. que tem um bocadinho mais de claro técnica. Sim. sim, nós temos aqui um canto uh, e, Mas ele assim, também não, muito é resumidamente, está... e vou assim explicar muito rápido para quem, por exemplo, forra livros. Se alguém forrar livros com aquele papel de película aderente, se esta pessoa em particular que tiver este uhum. forrar, vai perceber super bem, que é, toda a gente conhece a técnica dos triângulos para forrar livros, que é, nos cantos, nós temos que abrir triângulos porque o papel é uma coisa retangular, portanto, obviamente, não se vai moldar à parede. Okay. O que nós temos que fazer é... E na minha ótica, eu acho que fica mais giro, é fazer com que o papel contorne a parede. Claro que podemos sempre aplicar Sim, dois papéis ao... diferentes e encontrá-lo. Temos aquele exemplo Exato. fantástico. mas fica aqui. aplicado aqui. Uh, mas para que fique assim com maior continuidade e seja mais fácil acertar o desenho, podemos utilizar uma só folha no canto. E o que é que vamos fazer? Muito resumidamente, vamos aliviar no rodapé e na sangue, ou seja, na parte de cima e na parte de baixo, com os triangulozinhos. Isto vai permitir com que consigamos contornar aqui o canto Pronto, e de resto a aplicação é exatamente igual. Antes okay. aplicámos a cola, depois aplicámos o papel e okay. aliviámos ali em baixo e em cima os triângulos. Okay. Não, não tem nada a saber. Quem for livre mas já percebe eu, a teoria. Depois tem o acerto. Sim. Ok. Havia aqui, um, aqui, como sabe, havia aqui mais uma pergunta que eu me lembro Sim. que era para responder, mas eu não estou a encontrá-la. Agora que acho Pronto. que era do Sr. Fernando. <risos> mas ah, qual é a posição? Agora aproveito. Uh, Fernando, qual é a posição de aplicação das placas? As placas podem ah. ser aplicadas na posição que for mais favorável. Sim. Mas, tendo em conta o formato que está lá, mas como, se for para aplicar papel de parede, esse é o formato ideal porque tem uh, a largura do Exato, papel. Portanto, das folhas. A ideia é encaixar perfeitamente Sim. Nesta, Sim. Sim. nesta placa. Claro que consegue aplicar o papel. Sim, né? não, se, não se vai notar, se aplicar, tiver sim. que aplicar na horizontal, não se vai notar a O papel juntos. TNT é bastante grosso, portanto, Ele é muito grosso, não... exatamente. Não, não é, há papéis sim. e papéis, porque claro. eu já, já me aconteceu aplicar um papel muito fininho sim. e notava-se tudo. Até... Normalmente os clarinhos notam-se mais. Sim. Quanto mais claro, mais se nota. Portanto, também é importante ver bem a textura, Exato. mas se é fácil, nós sentimos facilmente quando pegamos no papel. Sim. Se tivermos um parede com muitos defeitos, convém levarmos um papel mais grossinho. Exato, é verdade. Ok, pronto. Bueno, olha, acho que conseguimos, acho que mais conseguimos ou menos. dar aqui um, umas luzes que já, que já são importantes para as, para as pessoas perderem o medo de, de aplicar o papel. Sim, foi, eu apliquei aqui, aplicámos em 10 minutos, setantes? Não dez, minutos, Foi nem dois, nem minutos. dois, nem dois, foi tão rápido. Portanto, não tem okay. <risos> mais nada que saber. Então, uh, obrigada mais uma vez por tudo. Obrigada muito. eu por nos terem convidado. Obrigado uh, pela tua paciência e pela tua simpatia. <risos> Obrigado uh, a todos os que estiveram aí connosco desse lado, mais uma vez. Obrigado pelas vossas questões, pela vossa participação. Espero que se sintam inspirados a pegar uh, num rolinho de papel e experimentar, porque, como bem é super simples e faz uma diferença fantástica numa divisão. Um papel com um padrão que dá logo a deixar. Para a semana vamos ter aqui uma pessoa fantástica, de quem já tenho muitas saudades, que é a Isabela Bui. Vamos ter um workshop sobre restauro de imóveis clássicos, vai ser espetacular. Portanto, eu conto com vocês. Até lá, muito obrigada. Beijinhos e bom fim de semana.